Essa é a nossa 17ª oficina Wikimedia e Educação. Então, já estamos aí caminhando bastante, já na 17ª edição. E o que são as oficinas? Esse é um espaço para troca de experiência e de apoio a educadores interessados nas plataformas Wikimedia em sala de aula. Então, é um espaço para a gente conhecer os projetos de outros educadores, para a gente fazer essa troca de conhecimentos, essa troca de ideias. Então, é mais espaço de vocês mesmo é, e por que que nós organizamos essas oficinas? Então, o objetivo é oferecer apoio aos educadores no universo Wikimedia, também pensar em e estimular formatos alternativos de ensino com as plataformas digitais. É, a gente se reúne mensalmente nessas oficinas justamente para imaginar coletivamente esses formatos possíveis para a educação e formar uma rede de educadores com o objetivo de entender os desafios e buscar soluções para esse trabalho de educação dentro das plataformas Wikimedia. É, eu gostaria agora que a gente se conhecesse um pouco, eu vi que tem, nós temos já muitas pessoas que já, que já participam ao longo das edições, mas temos também pessoas novas, então é interessante que sempre a gente faça essa apresentação, vocês falem um pouco Pode falar no chat mesmo é, quem são vocês, quais os interesses com as plataformas Wikimedia, se já estiverem desenvolvendo algum projeto também, podem ficar à vontade para contar um pouco aí no chat para todo mundo. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho da programação de hoje. Eu estou aqui dando essas boas-vindas a todos vocês. É, logo em seguida, a gente vai ter a apresentação do nosso convidado, o professor Tito Mainage, que é da Programa de Mestrado Profissional de Ensino de História da Universidade Federal de Sergipe. Então, ele vai contar um pouco sobre esse projeto IC Sergipe, que é um projeto que criou um wiki com temas sobre o Estado. Então, assim, um projeto muito interessante. Ele vai contar um pouco para nós sobre esse projeto. E, em seguida, nós teremos é, Sandra Sosta, que é a gestora de de Glam Cultura, aqui do Wiki Movimento Brasil, e Sandra vai falar um pouco como engajar alunos no maior concurso fotográfico do mundo, que é o Wiki Loves Monuments, é, é um concurso fotográfico anual organizado pela comunidade Wiki Media. aqui no Brasil somos nós, do Wiki Movimento Brasil, que estamos organizando, e Sandra vai falar um pouquinho sobre, sobre esse concurso. É, logo em seguida, depois a, das falas dos nossos convidados, a gente vai abrir um momento para discussão, então é, vai ser um momento de troca de, de todos os convidados trazerem suas contribuições, então assim vocês podem ficar à vontade nesse momento, se quiserem fazer perguntas para os nossos convidados também, a gente vai ter um momento para isso no, no finalzinho. É, antes disso, eu gostaria de falar, antes de chamar nossos convidados aqui para começar a apresentar, eu gostaria falar, de falar dos materiais de apoio que nós temos. Um deles é a Wikipédia de Azei, é uma brochura com introdução ao universo Wikimedia tutoriais com edição da Wikipédia, da Wikimedia Commons, da Wikidata, ou seja, lá vocês vão encontrar assim, as informações principais sobre os nossos principais projetos. Eu tenho o link aqui, depois eu vou disponibilizar no chat também para quem quiser conferir. Vale muito a pena, porque... Você vai lá, você, para quem ainda não tem esse contato, ou para quem já tem contato, mas quer tirar dúvida, vale muito a pena conferir esse Wikipédia de AZ. Outro material de apoio que nós temos são os vídeos tutoriais. Então, são vídeos com dicas, com passo a passo, de como editar projetos, do Wikimedia. Então, esses vídeos estão disponíveis lá no, no Comus, estão disponíveis também no canal do YouTube do WMB. Eu vou compartilhar também aqui o link com vocês, no chat, vocês podem ficar à vontade para e lá conferir esses vídeos. É, como eu falei lá no início, a ideia é criar essa rede de apoio. Então, nós temos o portal das oficinas Wikimedia Educação, é, lá temos os conteúdos dos encontros anteriores, então, lá no, no portal você vai encontrar todo o material de apoio, você vai encontrar as gravações das outras oficinas, você vai encontrar apresentações, os slides o material que os outros convidados têm trazido ao longo desse processo. E também lá tem a lista de participantes, que vocês é, devem assinar, porque quando vocês assinam essa lista de participantes, vocês vão acompanhar todas as atualizações, as informações sobre as nossas oficinas. Eu vou deixar também o link aqui, logo em seguida, para vocês no chat. Aqui eu vou mostrar, gostaria de mostrar para vocês, essa é a nossa página, quem, quem ainda não conferiu, vai lá conferir. Sei que tem pessoas novas que se inscreveram para a edição de hoje, então pode ser que ainda não conheça o projeto, mas essa é a carinha aqui do, nosso, do nosso, a, nosso portal das oficinas. Então, tem a aba das oficinas anteriores, de materiais, e também de participantes, que é, como eu falei, que você pode se inscrever para receber as atualizações. É, além disso, ainda dentro dessa ideia da rede de apoio, temos um canal no Slack, que é um grupo de educação sobre, que é um grupo de discussão sobre educação e Wikimedia, e tem um canal de contato direto, onde você pode tirar suas dúvidas, trocar experiências com outros educadores. Então, quem ainda não participa e tiver interesse em participar desse, desse grupo lá no Slack, é só enviar um e-mail para a gente, para o wmnobrasil, arroba wmnobrasil.org, que a gente vai adicionar lá nesse grupo. E, como eu falei logo lá no início, esse espaço é de vocês, então eu gostaria aqui de dizer, de reforçar aqui para vocês ficarem bem à vontade, para trazer essas suas experiências, suas ideias aqui para esse espaço. E agora, depois de ter dado aqui essas boas-vindas para vocês, eu vou chamar o nosso primeiro convidado do dia, que é o professor Dilton Mainardi, da da UFIS, que vai falar sobre esse projeto do XRG. Então, eu vou interromper aqui o meu compartilhamento para chamar o, o professor Dilton. Professor Dilton, pode ficar à vontade. Olá, é, boa tarde, novamente. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer o, ao convite que, que foi feito para participar desse momento da, da oficina com vocês, agradecer a, a Érica, agradecer a, a atenção de, de Fabiana. É, na verdade, essa conversa deveria ocorrer um pouco antes, mas eu tive alguns contratempos que, que impediram, é, conversei com, com a Érica e ela muito pacientemente reagendou essa, essa nossa conversa. É, quando a Fabiana perguntou o título né, da, da minha fala, aí, da, da minha apresentação, fiquei pensando o que é que eu colocaria como título para o um projeto em torno da Wiki. E aí veio a ideia, que na verdade é o que mais assim, me, me instiga nesse momento em estar aqui com vocês, que é justamente o de aprender. É, é, eu sou. É, me apresentando. Eu sou graduado em História aqui pela Federal do Sergipe, sou mestre em Sociologia também pela Federal do Sergipe, doutor em História pela Federal de Pernambuco e pós-doutor em História pela Federal do Rio de Janeiro, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu também sou, sou professor lá no programa de mestrado e doutorado em História Comparada. E aqui na UFES eu atuo diretamente com mestrado profissional em História. É, e uma coisa que eu sempre tento falar para os meus alunos é que um bom professor ele deve estar tá sempre preocupado em aprender. E eu coloquei o título da minha fala, o né, Wiki Primeiros Passos, mas poderia ser muito bem o Wiki Primeiros Passos e Primeiros Erros, porque é isso que a gente acaba, acaba realizando. É, o objetivo né, do, do nosso projeto foi construir uma, uma, uma wiki para a Sergipe. É, isso foi feito com uma certa brevidade, um modelo que, como vocês poderão conferir, é muito simples, sem a, a densidade que outros projetos é, que usam a, o expediente da, da wiki têm, e nós lançamos no mês de março essa week com cerca de 100 verbetes sobre o estado de Sergipe. E nós tivemos mais de 100 autores envolvidos. Para quem não conhece Sergipe e confunde com uma cidade da Bahia, um bairro de Maceió ou um, um pedaço de Pernambuco, Sergipe é o menor estado do o Brasil fica entre Pernambuco, fica entre Alagoas e Bahia, tem uma população de pouco mais de 2 milhões de, de habitantes, e a gente tem uma, como historiador, uma coisa que me incomodava, e me incomoda ainda como professor de história, é que nós temos ainda uma carência de suportes didáticos sobre o nosso estado para professores da educação básica. E, normalmente, quem vai à, à internet, ao Google, buscar informações sobre Sergipe para usar em sala de aula com alunos da educação básica, encontra informações muito é, cristalizadas, digamos assim, muito tradicionais sobre o nosso estado. Então, quando se fala sobre a cultura local, nós não é incomum que a gente fique restrito Algumas manifestações, como se o Estado fosse apenas isso. É, quando se fala sobre a música do Estado, a mesma coisa, sobre as festas, a mesma coisa. É, então, veio a, a, a ideia de usar a Wiki para quebrar um pouco isso. Mas, na verdade, é isso que eu gostaria de, de colocar: a minha história com, com o ambiente, com a ideia da Wiki, é uma história um tanto quanto antiga em 2011 ainda, eu publiquei um pequeno livro, pequeno mesmo, porque é um livro de bolso, chamado Escritos sobre História e Internet, no qual, em dois momentos, eu falo um pouco sobre é, o, a, a, as minhas preocupações com a estrutura, com o avanço da Wikipedia, e que era uma preocupação de todos os educadores à época. A primeira, a primeira a, a preocupação aparece nesse artigo chamado Aprender História pela Internet, notas sobre o portal Metapedia, que é um portal ainda hoje existente, que copia, que emula a plataforma, e ele apresenta versões da história pela é, extrema-direita ou direita radical, como hoje tem sido utilizada. Então, esse portal ele foi a motivo de, de análise minha e de alguns alunos, justamente porque ele pega conceitos e fatos da história e realiza uma perigosa distorção. E um outro texto em que eu falo um pouco sobre a Wiki, e sobre, nesse caso, da maneira um pouco mais otimista, é um texto em que é, eu fazia uma análise sobre o estardalhaço criado com o surgimento da Wikileaks. Então, de 2011 para cá, as discussões sobre a Wikipedia e a plataforma avançaram bastante, mas a minha preocupação e o meu envolvimento com ela é um pouco mais antigo. Fabiana, por favor. Pode passar. Como é que surgiu a ideia, então, de, em 2021, 2022, é, criar um ambiente é, wiki específico para a Sergipe? Na verdade, isso surgiu com a possibilidade de criação de um livro, um projeto para a criação de um livro, que foi chamado de Lugares, Personagens e Outras Coisas de Sergipe. Quando o, o livro foi pensado, a ideia dele, juntamente com a professora Vivian Monteiro, que é professora de Geografia da Educação Básica, era nós criarmos um, um livro que teria... Ele teria é, de 30 a 50 verbetes, é, com informações sobre diferentes aspectos da, de Sergipe, e cada um dos, dos textos seria acompanhado de um mapa... É, ou de uma, de uma ilustração, ou de uma fotografia. É, só que o que foi que aconteceu? Na medida em que nós começamos a convidar pessoas, novos verbetes foram aparecendo, é, candidatos, autores se candidataram para escrever, e nós saímos de 30, da perspectiva de 30 no máximo 50, para uma proposta de 100 verbetes ficamos contentes com o fato de termos os 100 verbetes, mas percebemos que seria é, inviável para a gente, do ponto de vista econômico, fazer uma obra que pudesse agregar tudo isso que a gente queria. E entre essas coisas, quer dizer, nós não tínhamos como trabalhar com os mapas como a gente gostaria, não tínhamos como trabalhar com, com as imagens como a gente gostaria, e nós optamos para não perder os textos que a gente considera são textos que avançam em relação ao material tradicional, nós optamos por é, lançar a versão né, em livro, em livro impresso, em e-book, dessa cartilha, como a gente costuma chamou durante o próprio projeto, de cartilha, lançamos com esses 100 textos. O isso, isso, né, essa obra colaborativa me colocou a pensar sobre a idealização, que era um, um, um texto que era pensado já no formato de, de hiperlink, para o que a gente conseguiu no final, no papel, um texto bem mais simples. É, só que a ideia de, de alguma maneira, conseguir difundir um pouco mais isso, é, não não é, morreu. E aí nós tentamos, né, e veio, daí foi que veio... Pode passar, Fabiana, por favor. Daí que foi a ideia de abrir o livro, de expandir a proposta, justamente para é, um projeto da wiki E aí transformar, né, pegar os herbetes os, os e transpôs esses verbetes para um ambiente que pudesse, de alguma forma, distribuir com, com maior rapidez, com maior facilidade, para alunos e professores, o material que foi produzido, que foi o um material que ele foi produzido por especialistas, por professores, pesquisadores da área, por professores da educação básica. Ele teve uma uma revisão cuidadosa, ele tem a indicação de, de referências básicas de filmes, artigos sobre o assunto, então, para uso em sala de aula, a gente considera que é um material bastante adequado, mas mesmo o livro, com todos os esforço que a gente fez, não ficou é, a um preço acessível. Então, a ideia de levar para a WIC também foi, foi, foi essa, de que o professor ou o aluno pudesse utilizar é, sem ter necessariamente um despêndio. E nós também é, colocamos no site da editora, da editora da Universidade de Pernambuco, nós colocamos uma versão e-book que pode ser baixada também a custo zero pra, por alunos e por, por docentes. Fabiana, pode passar, por favor. E no que diz respeito à estrutura, é, nós é, acompanhamos a construção dos 100 verbetes e todos eles mantendo basicamente a, a, mesma, a mesma estrutura com uma caracterização do daquilo que está sendo discutido se é uma manifestação folclórica se é um ponto turístico se é uma um artista se é, é alguma uma, uma obra ou uma pintura enfim é, e isso foi, isso foi formatado né, em, em todos os textos e todos os, os verbetes. Além de indicarem o autor que redigiu a obra, eles têm um, um para-saber-mais que justamente orienta o, o aluno ou o professor, caso queira se aprofundar no assunto, é, sobre como utilizar esse material. E... Nesse Para Saber Mais, a gente acabou incorporando muito da produção acadêmica que vem sendo feita e que aqueles livros mais tradicionais que eu mencionei no, no início da minha fala não contemplam. É, além disso, uma, a gente abriu uma chamada para novos colaboradores, colaboradores, construímos um conselho consultivo para esse ambiente, para a wiki que a ideia é de que a gente consiga é rapidamente publicar novos verbetes e criamos uma, uma curadoria para que, com, com um grupo pequeno de pessoas, a gente possa discutir ações de divulgação da, da wiki e também novos verbetes que sejam é, importantes de serem inscritos e aí solicitar o apoio de especialistas para isso a Biana. e como eu disse poderia ser o, o título poderia ser os primeiros os primeiros passos mas também os primeiros erros é, hoje a gente tem um enfrenta alguns problemas com, com o projeto é o, o primeiro o primeiro deles é a dificuldade na manutenção e na atualização do, do ambiente essa essa dificuldade de manutenção e atualização ela decorre de pelo menos três aspectos né que que acabam me influenciando é, particularmente é, no é, no que diz respeito à minha capacidade de tocar o projeto desde julho que eu fui aconselhado a diminuir o meu ritmo de trabalho. Eu tenho... Hoje eu sou, sou pro-reitor de graduação da, da universidade e todos devem estar acompanhando as subidas e descidas é, que nós vivemos na educação superior no Brasil. E isso toma muito tempo, isso cansa bastante, isso exige bastante. É, nós lidamos com um universo de no mínimo mais de 17 mil alunos e é, fazer isso e tocar, tocar um projeto como esse a Contento nem sempre dá certo, então entre as coisas que, que eu acabei deixando né, de, de tocar, foi o projeto da WIC, porque é, eu precisava realmente dar uma diminuída no ritmo de trabalho é, mas nós também sentimos a falta de um suporte para lidar com o ambiente, porque a gente conseguiu criar a proposta, as pessoas gostaram e tal, só que nós nos vimos desprovidos de uma equipe que tivesse condições de, independente de quem pensou, tocar, atualizar, evitar, corrigir bugs que, que apareceram, enfim. E um terceiro aspecto que preocupa mas na verdade até a minha presença aqui mostra que não é o aspecto mais mais preocupante é a necessidade de divulgação o que eh, deu para perceber é que a proposta ela foi eh, bem aceita eh, escolas e, e educadores e estudantes eh, se manifestaram muito muito favoravelmente em relação ao Wiki mas nós temos um caminho ainda de aperfeiçoamento desse ambiente. E justamente por isso a gente não agrega novos verbetes né, ao um ambiente, porque a gente tem uma série de coisas a serem ajustadas nele. E daí a minha, o meu interesse em conversar, em participar desse encontro, para ap aprender um pouco mais acerca disso. Fabiana. Bom, é, no que diz respeito às perspectivas, é, uma das coisas que é, eu tenho considerado, justamente pela necessidade de ficar um pouco mais livre, um pouco mais distante, é buscar o apoio institucional de grupos de pesquisas, de departamentos da UFSC que possam se envolver com o projeto localmente buscar parceria com também com movimentos culturais locais. Sergipe tem hoje uma quantidade grande de academias de letra, academias de arte, movimentos culturais, e a ideia é construir parceria com esses, com esses grupos para a construção de verbetes, para a construção de textos, que possam falar um pouco sobre esses grupos que muitas vezes são muito pouco documentados. Só para dar um exemplo, nós não temos em Sergipe, por exemplo, uma história das nossas bandas de rock. E, ao colocar isso na Wiki, a autora desse verbete sobre o, talvez o mais antigo grupo de rock, na verdade, uma banda punk aqui de Sergipe, a autora acabou sendo convidada para dar entrevistas, para para participar de, de programas especiais dedicados a isso, e é, os textos dela sobre as bandas de rock sergipana que estão na, na wiki acabaram ganhando uma projeção inesperada. Então, a ideia é que a gente possa se juntar a esses, a esses movimentos para ganhar mais textos qualificados e, consequentemente, né, ou em paralelo, conseguir divulgar o projeto. E o último, o último passo dentro das perspectivas é apresentar a proposta da wiki a editais locais, a editais nacionais, para ver se a gente consegue angariar recursos para ter condições de manter uma equipe a trabalhar com a proposta. Bom, é, de forma bastante resumida, é, é, é isso. Eu agradeço e... Estou à disposição, eu gostaria muito de ouvi-los. Obrigado. Obrigada, professor. Nós agradecemos. Agora eu vou passar aqui para para nossa próxima convidada. E só lembrando que a gente dá certificado, então se alguém precisar de certificado, pode mandar um e-mail para a gente, pedindo esse certificado que a gente vai enviar. É, a nossa próxima convidada é a Sandra. Sandra vai falar um pouco sobre o Wiki Loves Monuments, como engajar alunos na, no maior concurso fotográfico do mundo. Então, Sandra, é com você. Obrigada, Fabiana. Agradecer também ao professor Dilton pela excelente iniciativa com a WIC Sergipe e pela apresentação. Acho que temos muito a conversar depois da minha apresentação e entender como que os dois projetos podem é, se auxiliar mutuamente. Eu vou apresentar aqui a minha tela. Eu vou ficar sem vê-los, essa é a tristeza da apresentação. É, Fabiana, confirma para mim se está aparecendo o slide. Está sim. Obrigada. É, então, eu tenho a nobre missão de apresentar esse concurso, que é muito caro ah, ao grupo do Wiki Movimento Brasil, e tentar, é, vou, vou propor algumas atividades que podem ser realizadas com estudantes para que é, eles se engajem no concurso, mas a, acho que a parte mais interessante vai ser trocar ideia com, com quem está presente hoje para a gente entender outras possibilidades. Fiquei feliz que a gente tem vários professores de várias áreas então, acho que vai ser bem produtiva a conversa de hoje. É, então, quando a gente fala que é a maior competição de fotografia do mundo, é, eu, como sou curiosa é, e sempre tenho um dedinho de me perguntar, mas vamos ver aonde está a fonte, né? Acho que é espírito de Wikimedista. É, eu realmente eu encontrei o site, é, a, a menção, ao Wiki Loves Monuments como o maior concurso lá em 2012 foram 353 mil fotografias enviadas nesse período de um mês e meio é, e a nossa a nossa versão brasileira ela é, está sendo realizada desde 2015, então eu vou falar um pouquinho sobre isso. E a ideia do Wiki Loves Monument é uma competição para ampliar o número de imagens que a gente tem dentro das plataformas Wiki, é, principalmente no Wiki Commons, para serem utilizadas na Wikipédia, na Wikidata e em outras plataformas relacionadas ao patrimônio edificado, eh, aos monumentos e aos sítios históricos. A gente tem um afeto especial a, a, relacionado ao patrimônio eh, de lugares pequenos, né, cidades pequenas, e que ainda não estão eh, devidamente documentadas e que esse conhecimento ainda não está disponível para o mundo todo. É, tanto que a gente foi fazer uma ocupação lá no interior do, do Espírito Santo, e eu espero que os participantes tenham gostado bastante. É, fizemos o levantamento tanto dos bens na área urbana, quanto os bens da área rural. É, e voltando para a competição do Ixlobs Monument, é, ela vai acontecer do dia 1 ao dia 30 de setembro desse ano. É uma competição anual é, que costuma acontecer realmente no mês de setembro, então vocês já podem deixar marcado na é, agenda de vocês para os próximos anos, para fazer o upload das imagens. A gente reúne ao longo do ano e sobe durante a competição. É, os critérios de avaliação dessa, dessa competição são a qualidade técnica da fotografia, a originalidade dela e a utilidade documental que essa fotografia vai ter para os verbetes na Wikipédia. Eu escutei um barulhinho, não sei. Alguém quer falar alguma coisa? Vou, vou seguir. É. Ah, como, por ser uma competição, então a gente tem um incentivo financeiro, né? a gente tem é, uma premiação para as melhores fotografias, as cinco melhores imagens no geral recebem essa premiação que está aparecendo aqui, que vai desde R$ 2.500 para primeiro lugar a nível nacional até R$ 500 reais do quinto lugar. Ah, todos os anos a gente tem 10 prêmios de R$ 200. Reais para a categoria que a gente fala de maiores contribuidores, que são aquelas pessoas que enviaram mais fotografias dos bens que nós não tínhamos nenhum nenhum registro. E depois, quando eu, um pouco mais para frente, eu vou comentar também é, os tipos de fotografia que a gente gostaria que fossem enviados, porque Geralmente, as pessoas lembram de tirar a fotografia da fachada, mas é, a gente tem espaço no Wikidata e nos verbetes da Wikipedia para muitos outros ângulos da, das edificações. Ah, e temos também uma categoria especial que é para melhor imagem do Espírito Santo, é, que está ligado ao nosso projeto deste ano, que é o Wiki Loves, Mon uh, Wiki Loves Espírito Santo, melhorando a qualidade da informação do estado capixaba dentro da Wikipédia. Dessa análise das imagens nacionais, as 10 melhores, as cinco melhores, recebem premiação em dinheiro, mas as 10 melhores, elas vão para uma etapa internacional que tem, então, uma segunda premiação. É, no, no ano passado, é, o resultado saiu agora, esse ano de 2022, o vencedor foi o Donatas, que é um lituano, mas já vive aqui no Brasil, acho que há sete anos, é, com uma foto do real gabinete de leitura lá do Rio de Janeiro. Então o Brasil foi contemplado com ah, o prêmio internacional. É, e aí, então pensando, é, o Wiki Loves Monument no Brasil começou em 2015 e com 1.500 bens e de lá para cá, esse número aumentou muito, hoje a gente tem 15 mil bens é, distribuídos pelo território todo, e dentro desse grande escopo a gente se pergunta como encontrar é, esses bens. É, depois, acho que a Fabiana pode compartilhar, é, a, tem a entrevista com o Donatas, quando ele recebeu o prêmio, ele comentou que a fotografia ganhadora foi é, tirada em 2016 e que era bem do lado da casa dele, cinco minutos a pé de onde ele mora, mas ele nem sabia que, que essa biblioteca existia então a gente ainda sofre um pouco com essa questão de localizar no mapa. E a gente, depois eu vou mostrar um pouco o mapa, e vocês vão perceber que geralmente estamos rodeados de patrimônio e, e nem sabemos. Então, para facilitar essa... Esse Encontrar as Notificações foi desenvolvida uma ferramenta no Toolforge é, que a gente acessa por esse link wiklovesbrasil.toolforge.org e funciona tanto no computador quanto no celular. E aqui eu vou compartilhar com vocês a aba inicial. Tá dando para acompanhar certinho. Tá. É... Então, aqui tem uma, uma breve introdução. É, essa ferramenta foi desenvolvida pela equipe de produtos e recursos do WMB, que é coordenada pelo Eder Porto. Gostaria muito que ele estivesse aqui falando do, do projeto. É, aqui a gente tem algumas informações básicas do, do, do que é a ferramenta e na página inicial vocês podem ver que a gente tem o Authenticar-se, é, porque essa ferramenta ela vai também nos ajudar a subir as imagens no Commons, então é, como a maioria que, que já está acostumada com, com as plataformas da Wiki sabem. É, o que a gente for mexer na, plataforma, na Wikipedia em português, a gente precisa estar autenticado. E aqui a gente tem o mapa. É, o mapa foi dividido em cores, é, uma cor para cada região do país, e é, em homenagem ao Dilton. Eu vou aproveitar para pegar o Sergipe, e aí, é, depois a gente também conversa um pouquinho é, sobre a quantidade de bens e se o Dilton conhece algumas outras é, listas e, e poderia nos fazer essa ponte para a gente aumentar o número de bens do Sergipe é, que estão concorrendo esse ano. A ferramenta possibilita três é, funções principais, três, três atividades. Eu vou começar aqui pelo adicionar coordenadas, é, que é uma lista de alguns bens que a gente sabe que existem, por algumas listas é, de bens tombados que a gente teve acesso, mas que não sabemos onde fica, e aí vocês vão ver que isso também nos diz que é, não sabemos onde fica, então provavelmente não temos foto. Alguns têm foto, então talvez até fique mais fácil é, de quem está contribuindo é, nos auxiliar com isso. Eu acho que eu vou dar um zoom aqui para aumentar um pouquinho a letra. Eu acho que vocês vão conseguir ver um pouquinho melhor. Então eu posso voltar aqui para o mapa geral, vamos para o Sergipe, é, sugira monumentos faltantes, então é isso, se você sabe de algum monumento, alguma edificação histórica e viu que ela não está no mapa, você consegue adicionar ele é, automaticamente sugere o Sergipe, porque foi o estado que a gente escolheu lá no início, mas eu posso adicionar de qualquer outro estado. E, é, então, algumas coisinhas básicas. É, você sabe qual é o município? Essa é a, a, uma pergunta obrigatória. Se você tem um endereço e se você tem algum link que explique qual é a importância histórica desse bem, importância cultural. E isso vai nos ajudar a ampliar a nossa lista para o próximo ano. Então, assim, a, de ano em ano, a ideia é cada vez mostrar mais o patrimônio, e a gente tem consciência de que ainda nos falta é, acesso a informação de, de bens que ficam nos interiores dos estados. É, geralmente, é, a gente tem esse eixo Rio-São Paulo, em termos de Brasil, que o eixo Rio-São Paulo, que é muito documentado e que a gente tem acesso à informação, e nos outros estados é, isso vai diminuindo. né E alguns estados... É, é, a informação é bastante rarefeita. Então, a ideia desse, dessa ferramenta também é nos ajudar aí coletando mais informação do que deve ser adicionado à Wiki. E o Wiki Loves Estado, né, desse esse ano é o Espírito Santo, também tem nos auxiliado muito aí ir é, cobrindo esses gaps de informação regional, né? de volta para o mapa geral, aqui, aquelas outras duas, é, do, os outros dois botõezinhos também, não, aí eu não quero, quero ser <risos> é, os outros botõezinhos eles também é, a, fazem a correspondência desses três botões aqui, então dá para navegar entre eles também, não precisa sempre voltar para esse menu inicial. Então vamos para a nossa cereja do dolo, que é, é essa ferramenta de encontrar os bens no mapa. Então aqui, como eu comentei, a gente sempre vai ter mais informação sobre os bens é, da capital dentro do estado, né? E é, quanto mais para o interior, menos informação nós temos. É, esse ano, é, não faz muito tempo, nós adicionamos é, os quilombos ao Wikidata, então, se vocês olharem ao redor do Brasil, geralmente, é, quando são pontos muito esparsos, é, a gente vai ter os quilombos marcados, em, é, em, então, nos faltam as listas desses municípios, né, e, e a ideia é no próximo ano fazer um esforço para conseguir reuni-las. Então, vamos aqui para Caju. É, então, assim, na, no pontinho verde é aquele que eu já tenho alguma fotografia, mas mesmo assim eu posso enviar alguma outra fotografia é, que eu tenha tirado. E o vermelho então é aquele, aquele bem que não possui fotografia. É, clicando aqui em enviar fotografia é, a gente tem as informações, que existem, algumas das informações que estão no Wikidata. Aqui a gente vê que não tem fotografia. E o que eu queria é, ressaltar com vocês são é, essa parte aqui do, da ferramenta. Porque a maioria das pessoas sempre lembra dessa imagem do exterior, mostrando a fachada da, da edificação que é, é como a gente identifica ela quando está caminhando na rua, né? é até a, a parte mais é, perceptível e também a fotografia mais comum, né? aquela que a gente sempre lembra que precisa ter uma fotografia. Mas a gente tem também espaço, e eu ousaria dizer necessidade, de outros tipos de fotografia, então a placa com o nome do lugar, alguma placa comemorativa, por exemplo, da inauguração da escola, geralmente se faz uma placa metálica que fica é, presa à edificação, imagens do interior, é, muitas edificações, é, as pessoas não conseguem acessar o interior, então quem tiver essa grande oportunidade, por favor, peça para tirar uma foto para subir é, no Commons. Vista noturna, é, então a gente lembra do exterior, mas de dia, <risos> e a gente é, geralmente não lembra que, que é interessante também tirar foto durante a noite. Uma vista panorâmica para a gente entender a, como que é a localização dessa edificação dentro do conjunto, né, na quadra ou mais na diagonal, para a gente ter uma ideia é, dos volumes, inclusive. Uma vista aérea, que já é um pouco mais difícil de, de conseguir, geralmente é, com drone, né, é, que é uma ferramenta que é, tem facilitado muito a, a documentação hoje em dia. Mas, essa vista aérea, ela também pode ser, é, por exemplo, eu tenho um casario é, e próximo a ele eu tenho uma edificação de quatro andares, então eu consegui acesso lá a janelinha do quarto andar, tirando lá de cima eu já consigo uma vista aérea é, Bastante interessante que dê essa ideia do, do conjunto todo e da própria edificação. E uma imagem da entrada. É, geralmente, a, as entradas dos locais são é, pontuadas de alguma forma visual muito específica, né, para que seja, sejam fáceis de, de serem encontradas mas às vezes não são, então, por isso, é importante que, que se tenha uma foto da, da entrada da, da edificação. Ah, para subir os, as fotografias, aqui como eu estou no, no computador, ele vai abrir apenas a minha pasta para eu encontrar dentro do computador. No celular, quando vocês forem testar, lá vai ter, inclusive, o, a opção de você utilizar a sua câmera. Então, você pode estar perto dessa edificação e você lembrou que, que é uma edificação tombada e você vai e tira uma foto e já é, abre o aplicativo, aperta na, na fotografia e já manda é, no mesmo momento a fotografia. Tem também a possibilidade de você é, tirar todas as fotos e, com calma, depois, na sua casa, você seleciona e é, envia todas de uma vez usando a, a internet da sua casa. Né? Só para mostrar aqui como que fica. A, a carinha da ficha de um bem de um que já tem uma imagem. Ó. Então, aqui já está constando que eu tenho uma imagem do exterior. Mas isso não me impede de enviar outra imagem do, do exterior, por exemplo, de outra, outra visada dessa, dessa edificação. É... Então, aqui eu consigo ó, geolocalizar, venho naquela mesma lista, eu posso sugerir, então são aquelas, aquelas três funções que, que aparecem quando eu clico no mesmo estado. Então, agora, deixa eu voltar a compartilhar aqui, só para dar algumas ideias, é... Que, que a gente, como a gente poderia usar essa ferramenta é, e o próprio concurso para engajar os alunos na questão de fotografar o, o patrimônio e de contribuir com as plataformas Wiki. É, o próprio mapa, ele pode ser utilizado para fazer, é, montar alguns roteiros aulas de história, roteiro, pequeno roteiro turístico, é, e aí aqui também coloquei aulas de arquitetura, você explicar é, quais são, uh, por exemplo, os estilos arquitetônicos, de quando, de que época que é esse centro histórico, por exemplo, é, quais são os elementos arquitetônicos, e tudo isso você vai tirando fotografia, lembrando que é, não está na, listado ali naquelas é, sugestões de tipo de fotografia, mas detalhes arquitetônicos também são é, fotografias importantes para colocar no Commons, de modo que elas vão contribuir não só para o entendimento daquela edificação, mas também para as aulas de arquitetura em si. É, aulas de fotografia, é, ensinando como ajustar uma câmera ou mesmo com o próprio celular, é, ângulos interessantes das edificações, é, como se usar, se, é, como usar a questão da luz do sol, qual é um horário bom para tirar fotografia, né? E a partir dessas aulas de fotografia, é, a gente pode fazer uma aula de construção de maquete simples dessa edificação é, pode fazer aula de sketch urbano é, ou mesmo de para as pessoas que é, da graduação de arquitetura é, desenho é, no autocad né é, em dessas linhas do revit também é, das linhas da edificação, né? É, também usar as fotografias aí é um pouco mais avançado, mas para fazer fotogrametria dessa edificação, que é uma técnica para gerar um, uma maquete 3D, e aí tem algumas técnicas para você tirar as fotografias, é, e depois do passeio, já pensando... É, essas interface com a Wiki, então, é, ensinar como subir a fotografia no Commons, como é, adicionar isso a um verbete da Wikipedia, como melhorar o verbete da Wikipedia, que é o que a gente chama de ditatona, é, colocar esse, fazer essa relação entre o item da, do Wikidata com o que está já referenciado no OpenStreetMap também é uma possibilidade e eu já queria é, aproveitar e encomendar essa oficina <risos> para daqui ainda para esse ano porque eu acho que ela é bem interessante e aqui acabei me repetindo mas é essa questão de que se pode é, usar as fotografias para outras atividades de representação é, em sala de aula. Então, o, o, a princípio é isso. Fica o meu contato e aqui ficam dois vídeos que eu costumo é, indicar para as pessoas. Um é da Érica de como fazer, como editar na Wikipédia, Foi uma ação junto com o Museu do Futebol e ficou gravada. E outras são algumas curiosidades é, que várias pessoas se perguntam sobre a Wikipédia e que o Célio respondeu nessa entrevista do YouTube. Então, é isso. Obrigada. Obrigada, Sandra. Então, gente, agora... Esse momento é o momento que a gente abre para a discussão. Quem tiver perguntas, eu já vi aqui no chat que já tem, já tem algumas perguntas. Já tem pergunta para a Sandra, também já tem pergunta para a Dilto. Então, Paulo foi uma das pessoas que fez a pergunta, João fez a pergunta para o A de Paulo está primeira. Paulo, você quer? pode abrir o microfone, fique à vontade, pode fazer a pergunta para a Sandra. Sim, vocês conseguem me ouvir, bem? Sim. Ok. Então, eu estou muito interessado em saber como é que fizeram a aplicação para a identificação dos monumentos. Foi feita a partir do Wiki Me, que é um, uma tool que existe para... que agrega o Wikidata e, e Commons, ou se foi feita de raiz mesmo pelo Wiki Movimento Brasil e também se, se esse código está disponível? É, essa parte mais técnica eu vou precisar consultar o Éder, porque ele que, que se envolveu, eu sei que a informação sobre os bens, então, a geolocalização e essa ficha, ela é raspada, ela vem da, da Wikidata, e com a atualização instantânea, se você modifica, a, por exemplo, a coordenada ou o nome do bem na Wikidata, ela já está atualizada na... Na, na ferramenta do ToolForge. E, e, não, e como, é, como é que nós podemos procurar um monumento para ver se ele já está na lista? Isso era outra pergunta que tinha feito lá também. Essa tá. é a, tempo, se Você, é, a gente pode procurar, procurar pelo mapa, mas também no site da, do, do concurso a gente tem a lista tradicional. É, que é com os nomes, e deixa eu abrir aqui mostra rapidinho. É, então, aqui eu consigo ter os monumentos, deixa eu ampliar, <risos> esqueci do azul, então eu posso escolher o o estado aqui ou, ou pelo próprio mapa também um, um Sergipe para manter a nossa e eu entro aqui na na no Duforge mas ele tem também vamos ver aqui assim ah, se eu clicar no mapa ele abre o mapa se eu clicar aqui fora ele abre a lista, tá, então eu consigo, as principais, as cidades com mais bens é, registrados, elas ficam aqui em cima, logo depois os estados, as demais ficam em ordem alfabética ali embaixo, e aí aqui eu tenho, é, pelo item do IGDATA, nome e endereço, se eu já tenho a coordenada, e a referência, então, é uh, como a gente sabe que esse é um, um bem histórico é, tombado ou de importância é, cultural já oficializada. Um, sem, sem, sem querer uh, tomar conta do, do, das perguntas todas, mas eu tinha uma última. Que, que eu penso que é, que é importante. Eu fiz o artigo de Pedramol, que é um, um município, quer dizer, expandi, ele já estava feito, mas expandi muito o artigo de Pedramol, que é um município lá do interior de Sergipe, e esse município parece ter um único monumento, que é uma casa que, que remonta à fundação do município, e dizem que o, o cangaceiro, o Lampião, se escondia, mas aquilo, portanto, foi identificado por uma história do local, mas não está em nenhuma lista de monumentos. Eu posso propor esse monumento para ser Sim. incluído? Sim, por favor. Ok, obrigado. Obrigada, Paulo. Então, agora vamos passar para a próxima pergunta, que é a pergunta do João, que é direcionada para a Dilton. João Ribeiro, você fez a pergunta lá no, no chat, mas pode ficar à vontade para abrir o microfone e fazer essa pergunta aqui. Não, é uma, é uma coisa muito simples. É, o, o professor Dildo falou bastante do material dele, mas ele não falou a licença. E, para o pessoal da Wikipédia, principalmente, licença é uma coisa importante, usar uma licença livre. Que licença que, que esse material está submetido, professor? Boa tarde, João. Boa tarde. É, veja, ele, o, o responsável pela pela confecção da Wiki, me passou o, o trabalho com a licença livre. Inclusive, mandou para mim há pouco aqui. É, o, eu perguntei se a gente trabalhou com código livre. Ele disse que sim, que usou. Que, inclusive um portal que nós temos aqui, que é o infonet.com.br, inclusive compartilha material desse é, referente à Wiki para quem é, queira se engajar e trabalhar com, com propostas desse tipo. Agora, é, no que diz respeito aos aspectos técnicos mais, mais miúdos, eu realmente não teria condição de responder o que eu posso dizer é que não paguei por nenhuma licença quando solicitei não, não é a questão de pagar é o problema é ser compatível porque se você falar que é licenciado CC é, se BY-SA sem restrição comercial sem restrição de uso derivado a gente sobe isso é que pede amanhã uhum. é, eu, eu teria que ver isso eu teria que ver é? É... A, na verdade, é, para mim, é um, um, como, eu, como eu falei, né, João? Um problema que, que a gente está enfrentando, é, que eu já observei, é que a gente tem muito bug, né? Isso tem acontecido, só que aí o que, que acontece? Você fecha o serviço e quando você precisa acionar, vem custo e tal. Então, se a gente conseguisse fazer algo... O senhor sabe se tem alguma restrição de subir esse material para a Wikipédia? Não, não no que diz respeito ao conteúdo atual, porque eh, os autores, né, eles, eles, no momento em que concordaram em levar para o pro projeto, tanto do impresso... Veja, o projeto se desdobrou de é é, três é que, produtos. É. é que isso precisa ser explícito, né? não pode ser subentendido. Tem que ser não, não, não, não, não, se, não se trata de ser subentendido. É. É, os autores têm, eles têm o, o termo para o livro, para o e-book para página, né? porque estão é. autorizados. Né? A cada um, todos, a todos eles recebem um crédito. Não há verbete sem a atribuição da autoria. Mas se veja é, o que você está sinalizando para mim é uma coisa bastante rica para nós. Tava vendo a apresentação de Sandra e essa igreja que ela aponta na verdade, eu acho que ela não foi fotografada ainda, ela está dentro de um shopping center. O shopping center foi construído aí para para chegar, digamos, a uma a um, uma um acordo, evitar uma destruição da capelinha e é uma capela que funciona dentro de um shopping center. É, a gente não tem o registro disso, a gente não tem se nós conseguimos conseguíssemos fazer isso, eu tenho que tenho certeza que se fosse necessário eu conseguiria com certa brevidade um documento em que todos os autores é, se comprometeriam é, delegariam sem problema nenhum é, a, a, liberariam né acesso um sem grande problema é, talvez eu, eu, eu não tive chance ainda de abrir a sua Wiki para para observar melhor né eu tô com problema de vista aqui não tô enxergando direito mas depois eu vou abrir com calma e vou dar uma olhada. Se eu achar que, que dá para trazer ou para a Wikipédia mesmo, ou para algum projeto paralelo que sirva de hospedagem para vocês, vocês têm problema também de onde hospedar, né? é? Sim, sim. É, é... Então, isso talvez caiba no Wikibooks, cabe em algum projeto, Wikiversity, alguma coisa, deve ter algum lugar que caiba, entendeu? Mas o problema é a licença, se for uma licença... Compatível, livre, dá para fazer, né? Questão de ver. Vou dar uma analisada, qualquer coisa eu entro em contato com a, com a, com a, com a moça aqui e ela te manda um recado, alguma coisa assim, para ver se a gente consegue te ajudar nisso, né? Deixa eu te dar um servidor para você hospedar lá. Oh, é? eu, eu agradeço, eu agradeço muito. É, para a gente seria uma, uma ferramenta importante, é como eu disse: é, no momento que secaram os recursos porque na verdade os recursos foram para a construção do livro não a gente não havia pensado numa plataforma antes é, a gente conseguiu fazer mas é preciso que haja um acompanhamento que nesse momento não está sendo possível é, talvez a gente possa ajudar nisso eu vou pedir inclusive vocês colocarem no, nas mensagens aqui o livro o, o link para sua wiki porque eu não consegui ver da primeira vez vocês puderem recolocar o link aqui, por favor, tá, Érica ou, ou a Fabiana, colocar para a gente dar uma ideia. Depois eu vou dar uma analisada e qualquer coisa a gente vê. Se a gente tiver condição de hospedar isso, né, para vocês é uma, uma boa e a gente faz com prazer, tá é bom? bom eu agradeço muito. Muito obrigado. Obrigada, João. É, a Moema já tinha compartilhado aqui. Não sei se você chegou a ver. Eu compartilhei novamente aqui o link para o Wiki Sergipe. Sandra estava com a mão levantada, vai querer fazer alguma pergunta para o professor Dilton? Não, na verdade, eu ia comentar o que o Dilton acabou falando, que talvez a saída seja entrar em contato com os autores, e aí pedir uma autorização dentro dessa licença para colocar na Wiki, mas ele já, já comentou que existe essa possibilidade. Legal. É, eu tenho uma pergunta, na verdade, é, eu vi que passa, os artigos passam por uma avaliação, aí eu queria que o professor explicasse um pouquinho como é que funciona essa avaliação dos artigos, como é que funciona essa participação, eu vi lá na, na plataforma que é, lá tem o um link participe do projeto, então eu queria que o senhor funcion, é, explicasse um pouquinho como é que funciona essa participação de uma outra pessoa que queira contribuir, como é que funciona essa avaliação dos artigos? É, eu, eu, eu sou um acadêmico, né? Sou um acadêmico. E, e isso tem um, tem um desdobramento quando a gente trabalha com, com divulgação científica. Uma coisa que a gente sempre tenta fazer, eu tenho procurado incentivar isso nos meus meus alunos, é não adianta você escrever um artigo que ninguém vai ler. Não adianta você fazer uma pesquisa que não tenha desdobramento é, junto à sociedade. Não, não, você não produz um relatório para ele ficar preso à gaveta. Agora, a gente está fazendo, só para você ter uma ideia, Fabiano, uma exposição sobre os 80 anos dos torpedeamentos dos navios aqui na costa do Sergipe que acabaram se vindo de motivação para o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. Isso resulta de pesquisas que a gente realizou, mas está fazendo um bastante sucesso felizmente, na cidade, que a gente levou para uma exposição para um lugar movimentado da cidade, e ver as pessoas sendo tocadas pelas histórias que a gente pesquisou e agora estão transformadas na exposição, vale muito a pena. Então, é, qual é a ideia? É que qualquer pessoa possa enviar o texto. Agora, é, a ideia também é que esse texto ele seja validado por alguém da área que, que conheça sobre o assunto, para que a gente não tenha as informações é, trocadas, trocadas, distorcidas, e isso é, gere um, algum tipo de prejuízo ao ambiente, que a ideia é que, sim, as escolas possam utilizar. Então, a gente convidou um quantitativo razoável de, de pesquisadores, de professores. O grupo tem tanto professores da educação básica, quanto tem pesquisadores da academia é, e depois que esse texto chega só que a gente até agora a gente não mexeu porque justamente por esse problema mas a ideia é que depois que esse texto chegue ele passe por essa avaliação sobre se as informações estão batendo mesmo é, e ele passe também por uma revisão de linguagem claro a pessoa vai receber o artigo revisado para que ele entre dentro do, do. Ele entre num padrão da, da Wiki, tá Então, a, a ideia não é, por exemplo, refutar artigos, mas fazer as devidas, as, os devidos ajustes. A gente. Aqui é, tem uma coluna também de divulgação, que semanalmente a gente publica textos, num, num provedor local, num, num portal local, a gente publica textos de, de diferentes. É, áreas E o que a gente observa é isso, muitas vezes os textos chegam, no nosso caso de história, com, com datas trocadas ou com, com nomes trocados né? e por aí vai. Então é muito mais nesse sentido. Entendi, então o artigo passa por uma avaliação, digamos assim, desse conselho, mas por uma questão de adequação mesmo. Sim, por uma questão de adequação e por uma questão também, claro, de manter a qualidade daquilo que está sendo fornecido. Eu mencionei para vocês, acho que vocês conhecem a, a coisa do, do, do Metapedia, né? é, e quem lê o verbete Adolf Hitler no, no Metapedia é, vai encontrar uma série de informações editadas de forma a transformar Adolf Hitler num, num grande estadista. Então, é, é esse cuidado que a gente a gente procura ter para evitar algumas coisas, porque, infelizmente, a pandemia trouxe isso, é, tem aparecido textos que, que criam problemas, principalmente para os alunos da educação básica. Então, a ideia é, essa informação é de qualidade, quem está escrevendo é, é uma pessoa, porque, por exemplo, já apareceu é, é, pessoas que gostam de futebol para escrever sobre a história do time do coração, porque aqui em Sergipe nós não temos um livro que conta a história do futebol. Aí nós escrevemos na Wiki os dois primeiros verbetes sobre os times de maior rivalidade na atualidade. O que foi que aconteceu? Eu não escrevi sobre times do interior de propósito. E claro que já apareceram os amantes do time do interior. Não, eu vou escrever sobre o meu time. Ótimo que você vai escrever. Então... É, ele tem a informação, nós temos a expertise, o que a gente vai, vai verificar são dados que, muitas vezes, o, o cara coloca algo que é da década de 60, na de, na de 80 e por aí vai. Sim, essa questão da, dos dados, né, das fontes, é muito importante para embasar os artigos. É, obrigada, professor. É, o Paulo levantou a mão, tem mais uma pergunta, Paulo? Sim, sim é sobre isso que o professor é, Dilton... Maynard, acabou de dizer, eu acho que é mesmo muito bom ter um conselho científico, ter a revisão por partes naquele conteúdo. Seria muito bom se aquilo pudesse ser, eu notei, eu notei que um, aquela wiki onde estão os conteúdos não é indexada pelo Google, ou seja, ninguém consegue chegar até eles, a não ser que saiba o endereço, porque quando faz uma pesquisa no Google nada aquilo aparece. Seria muito bom estar num sítio onde aquilo pudesse ser um, realmente pesquisado. E eu acho que era ótimo aproveitar o facto de haver um conselho científico e montar um projeto, fosse num site externo, fosse no, nos dos projetos que nós temos, como o Wikiversity, o, o, o Wikibooks, que o, que o João falou, e, portanto, colocar esse conteúdo com, com uma licença livre, de modo que nós pudéssemos usá-lo depois na, no, na Wikipédia, dando a, portanto, usando, usando o próprio projeto como fonte. Porque ele tem revisão por pares, ou seja, é um projeto que a gente não pode usar. É um projeto que nós podemos usar na Wikipédia. E assim fica salvaguardada a produção científica, com o seu conselho, e nós podemos, com o conselho científico que supervisiona, e nós podemos usar livremente na, na Wikipédia, inclusivamente da maneira como foi escrito. Eu penso que isso seria um ganho, um ganho um, mútuo. Sem dúvida, Paulo, eu, eu, eu concordo. É, no momento em que a gente fez o lançamento da, do projeto, a repercussão foi muito boa, e mas as entrevistas que eu, que eu dei no período, é, quase todo mundo me perguntava justamente sobre isso, sobre é, a cerca da procedência dos textos. E aí, é, quando a gente colocava a existência de de um conselho consultivo, e de que os textos tinham sido solicitados a pessoas que tinham alguma relação de pesquisa ou de ensino com a temática, é, a reação do, do, dos próprios jornalistas era era outra, uma relação, uma relação é, menos desconfiada, digamos assim. É, então, eu acho que há, há, sim, há sim vantagens. Agora, no caso de um Estado como o nosso, que tem carência, de suportes didáticos, o que impressiona também é a quantidade de pessoas a querer contribuir, a querer escrever. Só que a gente teve que, por uma questão de estrutura, parar. Eu eu sugeria uma coisa, não sei se vocês vão estar disponíveis para isso, mas isso uma experiência muito engraçada. Já que existe um conselho científico sobre os conteúdos de Sergipe nesta Wiki, se vocês não gostariam de arriscar fazer uma coisa desse género sobre conteúdo que está na, na Wikipédia, ou seja, pegar numa versão do artigo, porque os artigos podem ser congelados no tempo com uma versão, eh, pegar numa versão de um artigo e validá-la cientificamente, e, além do, do, do trabalho que está, portanto as coisas são complementares. Um, isso podia ser muito, muito, muito engraçado. Já têm sido feitas umas experiências desse género, fazer revisão por paz na Wikipédia, mas é uma coisa que ainda está embrionária. Podia ser engraçado fazer isso precisamente no caso de Sergipe. Uma espécie de jornal para quem, para quem conhece, acho que é o jornal que se chama, para quem conhece, isso é um projeto de validar artigos da Wikipédia com revisão por paz. eu só concordo nisso né? é porque isso faria com que portanto vocês podiam agregar também esse conteúdo ao próprio projeto um, o equi sergi para ter é, validade pelo grupo uma acho que é, uma coisa que eu tenho feito é, Paulo nas minhas pesquisas é uma coisa que eu peço sempre para que os alunos envolvidos na pesquisa escrevam verbetes, antes mesmo da, da wiki e já havia essa essa orientação. Então, quase todos os projetos que eu coordeno, pelo menos aqueles que são de graduação, não, os de pós-graduação necessariamente isso não acontece, mas os de graduação, eu peço que os alunos construam verbetes, porque isso ajuda, como eu trabalho com, com história do cotidiano, no caso de Aracaju, né, de Sergipe, eu trabalho com o Estado do cotidiano, é, isso ajuda os alunos a criar uma uma proximidade maior com a temática. Então, é, por exemplo, eu trabalho com os anos 40, tá? nós tínhamos dois grandes cabarés na cidade. Um primeiro cabaré se chamava Vaticano, então eu peço que o aluno escreva um verbete, e lá na Wiki agora está um, um verbete sobre o Vaticano mas falta um verbete sobre o outro grande cabaré chamado de Stalingrado. É, é, então, o aluno ele vai construindo esse verbete sobre lugares, sobre é, personagens da, da cidade, e isso ajuda a, a organizar a nossa, a, a, os nossos textos maiores. Nada impede que, no futuro, havendo condições, que a gente comece a transpor esses verbetes, que são frutos da pesquisa para é, um ambiente é, livre. Então, pessoal, mais, mais alguém com, com perguntas para fazer, podem ficar à vontade. Para a Sandra, para a Dilton, podem ficar à vontade. Não? Não temos mais perguntas? Então, se não temos mais perguntas, eu acho que a gente pode, já vai encerrar agora essa, essa oficina. Mais uma oficina, quero agradecer imensamente aqui a participação do professor Dilton, a participação de Sandra, parabenizá-los pelas apresentações, trazer esse conteúdo para contribuir aqui com a gente nesse espaço. E quem ainda não assinou a lista de participantes, fique à vontade para consultar os nossos links, para entrar nos links, fazer as inscrições. E, mais uma vez, eu vou reforçar aqui, quem, quem precisar de certificado pode é, enviar um e-mail para a gente para eventos.wmnobrasil.org, que a gente vai disponibilizar esse certificado. Então, pessoal, muito obrigada, e é isso, até a próxima.